Está precisando de seguro para a sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí, família, beleza? Eu sou o Diogo011 e nesse vídeo de hoje vamos trocar uma ideia aí se vale a pena pegar a Titan 160 2023 ou vale a pena você esperar um pouquinho e aguardar o lançamento da 2024. Vou falar para vocês aí. Quanto que é o possível lançamento da 2024 e se deve vir, vir alguma mudança, tá bom? Acompanha o vídeo até o final, já deixa o likezão pra fortalecer E rapaziada, tá vindo chuva, hein? Vou desviar aqui Já começou a pingar, se um pingo na, na câmera aí, vocês me desculpem. Tá começando a chover aqui já Seguinte família, a zona Na minha cidade aqui tá custando reais A 2023, zero quilômetro. Ela tá um preço bem elevado, tá? É, não acho esse valor barato, acho um valor caro, pelo que a moto entrega. Quanto tá aí a titã na sua cidade? Comenta aí. Tá mais de 20 mil tá menos. A titã 2024, a Honda costuma lançar. Vou falar pelos lançamentos anteriores. Ano passado, 2023 foi lançada em agosto, tá? E a 2022 foi lançada, se não me engano, em junho. Então essa é mais ou menos a data que a Honda lança. A partir de junho, mês 6, agora estamos praticamente no mês 3, falta mais ou menos uns 3, de 3 a 6 meses para o lançamento aí da Titan 2024. Então falta pouco é Menos de seis meses aí Já deve ter a Titan 2024 Nas lojas aí para vender Falta pouco tempo Pra você que tá juntando dinheiro Às vezes vale a pena esperar E por que eu acho que Vale a pena esperar Eu mesmo tô pensando em pegar Vender minha moto, pegar uma Outra 160 Mas eu, eu vou esperar Vou aguardar o lançamento primeiro da 2024 porque eu acho que vai vir boas mudanças na Titan, tá? Já faz tempo, bastante tempo, que a Honda deveria mudar a Titan, trazer melhorias e a Honda não traz. Se eu não me engano desde 2000 e a minha era de 2019, 2018, acho que desde 2016, né? A Honda não traz mudanças na Titan. Confirma aí para mim se alguém souber qual que é o ano. Que a Honda fez a última atualização da Titan, se eu não me engano é 2016, faz bastante tempo. Então rapaziada. mano tirando foto da moto ali. Então, é o seguinte. Eu acho que a Honda vai trazer melhoria na Titan. Ah, a mulher vai virar. Ó, ó, ó, ó, ó, besteira, ó, oh, ó. Oh, que beleza. Do nada, se eu tô desatento ali, é acidente na hora. Eu vou chapar. Com a cabeça na porta dela É embaçado, rapaziada Tem que ficar esperto No trânsito aí, que o pessoal não respeita Então é o seguinte Falta pouco então Para a Titan 2024 ser lançada A linha 160. Assim que for a Honda já for lançando As motos 2024 Eu já vou trazendo os lançamentos aqui no canal Então você já pode se inscrever aí Para você ficar por dentro dos lançamentos 2024 não só da 160 como das outras motos também, eu vou trazendo para vocês aqui, aqui no canal, para você ficar por dentro. E é o seguinte, o que, que eu acho que a Honda deve trazer de melhoria na Tita 160? Eu acredito, tem várias melhorias primeiramente que a Honda poderia trazer, né? Foi a disco na roda traseira, que eu acredito que a Honda não vai trazer... É, na minha opinião, freio a disco na roda traseira nem faz tanta diferença pela potência da moto. A moto é 160 cilindrados, não é uma moto que corre muito. É, então, eu acredito que freio a disco na roda traseira não é tão interessante assim. A Honda poderia trazer é, freio ABS na Tita 160, seria muito interessante. Imagina a Tita com freio ABS. Que top que seria! Seria top demais, hein? Freio ABS aí na Titã Zona. É, outra coisa Iluminação em LED Iluminação em LED eu acho que a Honda vai trazer na Titan 2024 hein. Escuta o que eu tô te falando Não, não, acredito, não acredito que seja full LED Mas alguma coisa ela vai trazer Pelo menos seta em LED que é bem fácil de colocar A seta da tá twister A iluminação traseira em LED também é fácil de colocar Vamos ver que a Honda tá guardando Pra nós aí, pra Titan 2024 Cavalete central Que é uma coisa que a minha moto tem eu coloquei, não veio de fábrica, mas eu coloquei, cavaleiro central, não acredito que a Honda vai colocar, tá, é outra coisa, tem pessoal falando, ah, a Honda vai trazer a Titan 190, tomara que traga, eu ia ficar muito feliz que acontecesse isso, mas eu acho difícil também a Honda trazer a Titan 190, a não ser que ela trouxesse a Titan e Fã. E deixasse só a Start 160 Como uma moto mais barata Mas eu acho difícil acontecer, rapaziada A Honda mexendo no motor Da moto é, Deve vir mudança de cor Acredito muito também que a Honda vai voltar Com a Titan Na cor azul perolizada Eu tô torcendo muito Eu quero muito mesmo que a Honda traga a Titan azul perolizada Que eu tenho saudade da minha azul viu Eu, eu gosto da vermelha mas a Titan Azul pra mim é a mais top. É... Se a Honda trazer, eu fico bastante feliz em comprar ela. A Titan Vermelha, era é bem bonita. Chama bastante atenção também, tá? Eu também gosto bastante do vermelho. Mas o vermelho, com o tempo, na minha opinião, enjoou um pouquinho a cor vermelha. O azul não enjoava. Eu tive minha Titan 160 2019 azul. Não, não era uma cor muito enjoativa A vermelha por ser uma cor bem forte às vezes acaba enjoando Com o passar do tempo tá? Mas isso é a minha opinião Então são essas as mudanças Que eu acredito que a Honda vai trazer é, Punho já seria 500 Deve ter na Titan? Muito difícil é, Não tenho porque a Honda Colocar o punho Na 160 Sendo que é uma coisa um pouco cara e vai trazer. É, é difícil de usar, rapaziada. Eu tenho aqui na minha Titan e quase não uso esse punho aqui da CB500. É bem difícil. Então não acredito, acredito que a Honda vá trazer isso. E questão de estética: isso com certeza a Honda vai mudar. As carenagens. Trazer uma carenagem. Eu acredito que vai ser menor as carenagens. Da Titan, tá? É mais pro estilo aí da Twister 300 Que é uma carena menor e mais pontuda. Eu acredito, acredito que o design da Titan deve vir dessa forma. Um design mais esportivo. Então é, eu acredito, acredito que vai ter essas mudanças aí. São mudanças legais, tomara que a Honda faça isso mesmo. Não faça igual das outras vezes que a Honda. É, não mudou nada Na moto Mas é bom aguardar Por que é bom aguardar? Se lançar a moto A Tita 2024 A 2023 vai ficar mais barata E se lançar a 2024 E ela ser bem melhor Você já pode comprar a 2024 Então acaba valendo a pena das duas formas Isso se você puder esperar, né? Se você estiver precisando urgente da moto Pode pegar 2023 Você vai gostar da moto Moto é excelente Não tenho o que reclamar É, A não ser Da questão do valor né? Mas em questão de ser uma moto boa Todo mundo gosta é, Tem pessoal que fala ah, Mas a moto Tem um motor de plástico Motor não dura nada Mas é porque o pessoal fica cortando giro Tira filtro, não faz manutenção direito, não troca óleo Dá uns cortes de giro, igual eu tô dando Aí o motor vai embora, rapaziada O pessoal zoar o motor não tem como Tanto que o pessoal fala assim Ah, mas o motor da Yamaha dura mais Quantas Yamaha você vê com a moto mexida? E quantas 160 você vê mexida? 160 praticamente todas aí tá mexida A maioria o pessoal mexe as moda Yamaha, Factor, Phaser, dificilmente o pessoal mexe. Dificilmente. Até escapamento esportivo aí é meio difícil do pessoal colocar. É, a maioria deixa a moto original. Por isso a moto dura mais. Entendeu? Tem essa questão aí de manutenção e de pessoal mexer na moto. Fechou, rapaziada. Essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente aí, ou se você concorda comigo, fala aí o que, que vocês acham. Vale a pena pegar a 2024, esperar 2024 no caso? Ou vale a pena já logo pegar a 2023 e não esperar? Fala aí o que vocês acham, eu quero saber a opinião de vocês. Demorou, família? Tamo junto aí, até o próximo vídeo.